Minha mãe, o ofício, rezava. Minha irmã, na reza, orava. Santo Antônio e suas trezenas, rogai por nós. Vem de, lá, de... Se meu cantar, meu cantar, meu cantar, meu cantar. Nós que nascemos no Recongo, ou principalmente na cidade que nós nascemos, Cachoeira, nunca vamos deixar de ter aquele sentimento de recuo, de proteção daquilo que nós somos, não permitimos que ninguém nos mude. Ela me ensinou a me aceitar, a ser realmente Mateus Aleluia. Filha, diga que e A gente fala muito de liberdade, mas nós não estamos preparados para a liberdade. E a arte não, a arte é livre. Ela é um sopro. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Liberdade. Aquilo que a gente não vê, essa é a única realidade real.